Fala aí Guerreiros, e Guerreiro é Soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo, mas antes de você desse, tomar a decisão de comprar, se compra ou não compra essa VIP, espera que a gente tem alguns pontos importantes para falar neste vídeo, tá bom? Já vai deixando seu like, se você é novo, seja bem-vindo, tamo junto, e se você quer comprar, Soldado quer um urubu que você vai falar, eu vou comprar e pronto, ZP rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação, o link Tá aqui na descrição é o nosso parceiro e amigo Zé LocoCache, Zé LocoZP, tá? E agora com atendimento diferenciado até o fim da pré-venda, tá? Se você chegar aí 11 horas da noite, meia-noite, o Zé vai estar tá lá de pronto atendimento pra vocês. Fala que viu pelo sudeixo que é GG. Bom, chegou aí as novas, né? As novas VIPs. A Paola, Paola e o Pássaro de Fogo. O Pássaro de Fogo, que é a personagem, né? E a Barret. Rapaziada... Primeiro de tudo, como é que tá o jogo pra você? Você tá conseguindo jogar? Né? É, a, a última atualização que teve, a última manutenção que teve, muita gente, mas muita gente tá reclamando sobre perca, né? Drop de FPS. A gente tava com um problema no ping, né? Aí, provisoriamente foi resolvido até então, algumas pessoas melhoraram, outras não, mas a reclamação diminuiu. Mas agora, a reclamação maior está... No FPS, aí eu pergunto para você Cara, o que o, o, o que você vai fazer com a VIP se você não consegue jogar? Entendeu? Vamos abrir somente um pouco Tá, depois disso Qual o outro ponto importante a se observar? Qual a configuração do seu PC? A gente, né, a gente tem contato aqui diariamente como a gente faz live, faz bastante vídeo A gente tem muito contato com, com os play, com os inscritos, com muita gente né? E muitos relatam ter uma configuração mais, né? mais mais de entrada, mais em conta. A maioria tem um Core 2 Duo, tem um Intel Pentium, né? Não tem um PC assim mega blaster white, até porque a realidade do brasileiro, né? Ainda é, em relação a PC é bem é, diferenciada de outros países. Rapaziada, primeiro ponto. Se você tem um PC razoavelmente aí, a maioria tem um PC aí... Aí né, fala, ah, soldado, eu tô com problema sem jogar, tá dando erro assim, tá dando erro e tal. Aí eu pergunto, qual que é a config do seu PC? A maioria responde, ah, soldado, eu tenho 2GB de memória. Eu tenho 3GB de memória. O mais comum é 4GB. Soldado eu não tenho placa de vídeo, eu só uso o i3 sem placa e com 4GB. Soldado eu só uso o Core 2 Duo sem placa. Entendeu? A grande maioria joga sem ter placa de vídeo, cara, tá? É, pelo menos pelos relatos que o pessoal, que a grande galera aqui que acompanha o meu canal, tá, me passa, né? A maioria dos casos, o pessoal, tá com problema com erros, vem com, com essa questão: que a maioria não tem placa de vídeo e que a grande maioria, em si, né, só tem apenas 4 GB de memória. Que para hoje em dia, rapaziada, mesmo para crossfire e pra outros jogos, o mínimo recomendável hoje para poder jogar é 8 GB e já bem apertado, né? O mínimo seria 8 GB para você poder rodar o Windows e jogar com, com folga, né? 4 GB é, você já roda o Windows bem, sabe, bem, bem do sufoco, bem, bem, bem apertado, tá? Então, o conselho para você, rapaziada, em vez de você gastar 140k comprando essas VIPs, compre um pente de memória. Um pente, se, se o seu PC for DDR2, dá para você comprar dois pentes de 4. A 150 reais. Se o, seu, se o seu PC for DDR3, pente de memória DDR3, a placa mãe ter compatível com DDR3, dá pra você comprar um pente de 4, um pente bom aí da HyperX, um pente refrigerado de 4 GB para ajudar o seu PC a ter desempenho. Pra depois você querer investir no game, entendeu? Isso é o mais importante, rapaziada. Tá? Porque não adianta, o game, a tendência do game, ele, ele tá mudando, ele tá, né, o game já não é o mesmo de, de 8 anos atrás, antes a, a pré-configuração para poder rodar no, no, no Cross era um Core 2 Duo, era, era não sei o que, agora a gente tá pedindo um Ryzen, cara. um Ryzen de entrada, Ryzen 5, Ryzen 3 entendeu? O mínimo recomendável para jogar o game. Então o jogo ele tá passando por modificações, ainda que ele esteja longe de ser o melhor jogo do, né, o melhor jogo da atualidade, mas o Crossfire ele tem se modificado e muitas pessoas têm ficado para trás. Até o game tá andando um pouco, né, a, a passo lento, só que muita gente tá ficando para trás. Então, galera, em vez de você comprar VIP, em vez de você investir no jogo primeiro, invista em você. Invista vista no seu PC, em vista da sua máquina, tá bom? Para você poder jogar é, com, com forma, né, de uma, de uma forma agradável, de uma forma boa, um, ter uma boa experiência com o game, tá bom? Então, dado esse recado, vamos lá ver, né, o que o que, que não chama muita atenção. Primeiro, se você, é outros pontos, né, outros pontos. Primeiro, se você já tem uma barra rapaziada, essa daqui Pra ser sincero, eu não sou jogador de Snipe, então eu sou muito suspeito pra falar, mas pela experiência de jogo, pela, pela, pela pelo tempo que a gente joga, pela experiência de tá. jogabilidade, eu vou falar pra vocês, se você já tem qualquer uma das outras barras VIP, cara, isso aqui vai ser só mais uma pra você deixar na bag, pra ser bem sincero, tá? É porque a única diferença aqui dela seria se você joga modo mutação, né? É, que ela tem um, um poder especial para o modo mutação, poucas pessoas jogam hoje em mutação e se eu não me engano, esse olho esse, essa mira de águia aqui é, para quem tem um monitor mais avançado, monitor de 144 monitor da game, é aquela mirinha que fica no meio fixa, mesmo sem a sniper estar com o scope entendeu? Aquele ponto que fica fixo no meio da tela, que o pessoal colocava adesivinho antes na tela, é, pelo que eu entendi é o que essa mira vai ter, mas a Apenas para o modo mutante Então, se você é um jogador vou comprar para jogar PD então, Não vai ter muita diferença da parte que você já tem Entendeu? Então, além do, do, a experiência, além do recarregamento de munição É um recarregamento rápido Ela dá uma bala para pistola, tá? É importante salientar isso Já a personagem Ela já é mais voltada para o modo zumbi tá? Se você é um jogador de modo zumbi é, é interessante, porque Se não me engano, ela tá bem baratinha Ela tá assim, não tá bem baratinha Eu Vou chegar nessa, nessa, nessa parte do preço também o... para falar o porquê para mim não valeria a pena Mas, estamos uh, vendo aqui os atributos primeiro Ela tem o tempo de multi-kill aumentado né? Tem o bônus de dano Esse bônus aqui, se não me engano Você ganha uma experiência a mais no final da partida né? Aí tem a benção de explosão Que é pro modo zumbi é, aquela que, se não me engano, que a Suzy tem, né? Além da, da explosão da Suzy, tem a munição infinita de 10 segundos. Então, elas ela são duas junções de, das duas personagens que tem. Pro modo zumbi, é interessante. É, é, é, é, é se pensável, né? É para se pensar se vale ou não. Tá? Para quem joga modo zumbi, focado no modo zumbi, já, é, já acho que a personagem já era uma boa opção aí pra galera que joga modo zumbi. Já para perder tem o anti-flash, né, tem o, o anti-queda né, anti e ignorar ganado do time, né, que são os três principais que a gente usa aí, mas isso aí dá pra pegar com um com, pão com cupom, né, queda, menos o flash, o flash é legal, anti-queda também e ignorar ganado do time, tá bom? Agora vamos lá, e além disso, né, os itenzinhos bônus, que é a esfera, que essa esfera aqui é que nem aquela esfera gold lá que tem, né, que a gente ganhou... Quem é mais antigo é do, do, do, do mapa estádio, né? Aquela Ela joga, se não me engano. É, é uma arma branca, entre aspas, tá? E o mascotezinho para colocar, o CP e o spray do, do da Barret, CP e spray do personagem. Agora vamos para o preço. Rapaziada, o preço das duas, né? Do, do personagem da Barret, junto, vão sair 123k. Pensa comigo, a última pré-venda que teve foi da, né? A última pré-venda foi teve três armas, né? Foi a AK, né? A USP, AK, a USP e a lâmina do dragão VIP, né? E além dos três você ganhava ainda mais três granadas, ou seja, entre as você ganharia, você compraria seis VIPs pelo praticamente pelo mesmo valor. Tá, então você, no mais, no mais grosso modo, você compraria três VIPs pelo mesmo valor, uma faca, uma pistola e um AK. Já nesse ponto aí, você já vê a diferença. Poxa, na outra pré-venda eu comprei três armas pelo mesmo, praticamente pelo mesmo valor, e nessa pré-venda só são, né, um personagem e uma arma. Então, começa a pesar isso, né? Fora os atrib... fora as 50 caixas que vai dar, né, que também deu essas caixas para escolher. Então você comprou três armas, ganhou mais três granadas VIP, ganhou mais 50 caixas, ganhou mascote também, ganhou CP a granada, né, e mais um item que eu esqueci, não tô lembrando direito, na última pré-venda que teve. Tudo isso aí, por praticamente quase o mesmo preço, mas em conta. Então, para se valer, né, na minha opinião, tá, padre? Eu sou para mim. Esse isso aqui vale a pena, cara. Deveria vir pelo menos aí os dois no valor de 100k e olhe lá, para se pensar, tá? Porque como eu falei, se você tem uma Barrett, ó, só a Barrett em si, a em si é 87k, tá? 30% de desconto. Tem a Barrett, você já tem qualquer uma das outras Barrett ou a -Tech, cara, isso aqui vai ficar perdido na sua bag. E né, o menos pior aqui do caso é você pegar a personagem se você não tem uma outra personagem especial, né? Mais especificamente pro modo zumbi, para quem joga modo zumbi, né? Creio que a maioria aí já comprou um personagem VIP, essas coisas. Então, é, é, é, sabe? É que nem eu falei, invista no seu PC, invista em você primeiro, porque eu acho particularmente, rapaziada, eu vou deixar passar, tá? É, eu, pra mim, particularmente, não vale a pena. Eu, sou deixo, não vale a pena. Agora, se você não tem nenhuma VIP, soldado, não tenho nenhuma VIP, não tenho nenhum personagem, não tenho nenhuma barret, aí, né, você é o aí, né, você pense bem, pensa no que eu falei no começo do vídeo, em questão de, de configuração, em questão de como está o jogo pra você, como está a sua jogabilidade. <coughs> como está a sua experiência com o game e tomar a sua decisão, né? Mais particularmente para quem já tem Vips, eu acho que, né? Ah, claro, o dinheiro de vocês cada um faz o que quer. Mas seria bem importante aí você investir primeiramente no seu PC, na sua máquina para você rodar o jogo mais tranquilamente, né? Ou se você já tem, se já tem um PC legal, dá para jogar tranquilo, consigo jogar. Tô interessado na VIP, posso comprar? Não, cara, não tem problema nenhum, vai em frente, o dinheiro é seu, você faz se você quiser também, tá? Só tô dando meu ponto de vista, porque muita gente me perguntou, muita gente falou nas lives, então eu estou falando isso pra galera aí que queriam uma opinião antes de comprar a VIP, tá bom? Se você quiser comprar, zp rápido, fácil, na hora, e demora, sem complicação, o link tá aqui na descrição, nosso parceiro Zé Louco. Tá, chega lá e fala, Zé, vim pelo Soldado, quero comprar VIP, quero a pré-venda. Tá, o Zé vai estar vai tá fazendo atendimento diferenciado até o fim da pré-venda. Vai estar tá atendendo às 11 horas da noite até meia-noite aí para você que vem pelo Soldado e falar que quer comprar com o Zé. O link, o link aqui na descrição. Sendo isso, falei pra caramba, mas eu precisava falar, tá? É, é isso. Muito obrigado por ter assistido. O que, que você achou? Você acha que esses pontos são importantes? Você acha que urubu... Tô nem aí, soldado, eu vou comprar mesmo, ele é meu Que dane-se, mesmo que eu não consiga jogar Pelo menos na vida vai estar na conta Tô nem aí, tô boneco, tô gorduroso Comenta aqui, soldado, o que você falou tem coerência Realmente, eu tava só pensando Em, em comprar itens no jogo, mas Não tava se atentando Ao meu PC a, a, né, As minhas coisas, eu acho que é mais interessante Fazer um upgrade no PC Etc. Ou Nenhum dos dois, eu sou nada, nem jogo mais. Só tô vendo vídeo porque você. Eu gosto de você. Comenta aqui também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e lembre-se, porque ser gamer e comprar VIP e ter dois de RAM é uma guerra. Fui, tamo junto. pra bife